Se você tem uma câmera com mount MFT e quer usar lentes Canon, hoje eu trago o adaptador Speed Booster Com Light para adaptar lentes EF para mount MFT. Esse adaptador vem com uma lente, né, a tecnologia Speed Booster, e ela serve como um redutor focal. Basicamente, ela vai reduzir proporcionalmente, né, a imagem das lentes full frame para um sensor menor. Como efeito disso você ganha mais um stop de luz, ou seja, você vai ter o dobro da quantidade de luz e claro, um campo de visão mais wide também, se assemelhando aí ao sensor de 35mm caso a sua câmera, no caso aqui a gente está falando de micro 4 terços, né, ele vai ficar com uma imagem mais parecida aí com o um sensor de Super 35 O corpo desse adaptador é muito bem construído, na parte de fora você encontra apenas o botão para soltar a lente e o logo da Comlite. Tanto a parte frontal quanto a parte traseira são em metal, ela conta com os contatos eletrônicos e uma entrada USB também para fazer a atualização de firmware. Na GH4, o foco automático single funcionou muito bem, eu posso dizer que em alguns momentos eu até esqueci que eu estava usando o Speed Booster. E o foco contínuo pode não parecer funcionar, mas é só você começar a gravar que ele se mostra bem efetivo.